500 reais, acreditem ou não, essa K47 aqui custa 500 reais, essa K47 horrorosa, está custando 500 reais na Steam, enquanto essa daqui vocês conseguem por menos de 30. E esse daqui é só um exemplo de diversas skins para diversas armas, onde o preço não condiz muito com a ilustração da skin, e faz menos sentido ainda quando comparamos com outra skin da mesma arma, muito mais bonita e muito mais barata. Pra quem estava com saudade dos vídeos sobre o mundo das skins, então preste atenção que esse vídeo aqui, além de muito útil, é muito interessante.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 Ponto com, segue a Caú do Cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Incongruências no mundo das skins Tem muita coisa aqui que não faz sentido Desert Eagle Golden Coy. Hoje, uma Factory New na Steam Você vai pagar aí pouco mais de 200 reais Uma Factory New StatTrek, mais de 600 Você pode até gostar dessa skin Porém, você prefere 200 reais numa Golden Coy Ou 20 reais em uma Light Rail 20 reais em uma Light Rail Factory New Caso você queira uma Field Tested, menos de 5 reais Com 4 reais você já consegue uma Mas relaxa que a situação vai piorar Glock 18, Sim Felipe. A Factory New 1150. Eu gosto de roxo Eu gosto desse tom de verde Mas não dá Eu não consigo engolir essa skin por esse valor Nada nele é bonito A tua estrutura é óssea, é facial É angelicalmente, <risos> demoniacamente horrorosa Ainda mais quando uma Glock que acabou de ser lançada No caso, a Glock 18, Umbra Rabbit A Factory New já está a menos de 40 reais E a Fid Tested menos de 15. Desculpa, não faz sentido, gente E o que dizer dessa USP Que até parece um pouco com a Glock Synthleaf Você aí, prefere uma USP? PS, Target Acquired por 750 reais, ou uma Black Lotus onde a Factor New você consegue por menos de 20 reais e a Minimal Air por menos de 10, com 7 pontos você consegue uma Black Lotus Minimal Air. Ah, não gosto de roxo, tudo bem. Pega a Ticket to Hell, que a Factory New você paga menos de 15 e a Field é de menos de 4, não tá bom ainda? Não, é porque provavelmente você joga de P2000, né? P2000 Ocean Phone Factory New por 800 reais ou a P2000 Handgun por apenas 3. 3 Reais, isso mesmo. P250 Nuclear Thread por R$ 1.200. Ou P250 Inferno, que eu já disse aqui no canal que é uma das mais bonitas do CSGO, na minha opinião, por apenas 8. 57 Kimono Neon, a Factory New mais barata no mercado hoje está por R$ 1.500. Ou uma 57 Scroll por apenas 2. Duas pila, mano, quem não tem? Agora se preparem, porque isso daqui eu tenho certeza que ninguém sabia. Ninguém. Dual Beretas Duelist por R$ Como assim, cara? Começa que nenhuma dual Beretas no mundo deveria custar 440 reais. Mas mais uma dessa que não tem nada demais. Se você gosta de jogar de Dolberetas, pegue a Royal Consorts, a Factor New, você pagará aí menos de 15 reais, a Field Tested, cerca aí de R$ reais e 50 centavos. E essa daqui sim é muito bonita. É demais. Como eu já tinha mostrado para vocês no começo do vídeo, a K47 First Class custa mais de 500 reais, o que não faz sentido nenhum. E além da opção que eu já dei para vocês, no caso da K47 Phantom Disruptor, eu quero mostrar uma outra opção muito mais barata e muito mais legal também, muito mais diferente. No caso, uma K47 Slate, onde a Field Test é de você pagará aí cerca de R$17, porém você irá pegar mais R$2 para comprar quatro adesivos. E não são quatro adesivos de R$2 cada, são quatro adesivos que juntos, somados, não dá nem R$2. No caso, são esses adesivos da operação Presa Quebrada. Aí, é só aplicá-los na K47 Slate e logo após dar nove raspadas em cada um. Pronto, você terá uma skin sensacional, diferente e que com certeza chamará muito mais atenção e te deixará muito mais contente do que uma K47 First Class. Para o lado CT, se você joga de M4A4, ficará impressionado ao saber que essa M4A4 Tornado custa mais de R$ reais, enquanto essa outra M4A4, a Spider Lily, a Minimal Wear, você consegue por R$ reais. Gente, é inacreditável. Se você joga de M4A1S, me responda aí, com sinceridade: prefere uma Imminent Danger por R$ reais ou foi uma Nightmare Minimal Air por 96. Vamos falar de Alp agora, porque todo mundo quer ter uma skin de Alp, mas com certeza ninguém quer e ninguém pagaria R$ 1.022 reais em uma AWP Snake Camo, exatamente essa que você está vendo na tela. Não dá galera, mais de R$ 1.000 por essa Alp e não dá. Eu não vou dar uma opção mais barata não, vou dar quatro, quatro opções. Ateris Minimal Minimoware R$ 30,00, Warm God Factory New R$ 15,00, Asus Skeleton Battle Scare por R$ reais. e pega Battle Scare, porque essa skin, quando bem desgastada, possui uns detalhes de ferrugem, além que ficar um pouco mais coxa, confia no pai é muito bonita, agora se você tem um pouquinho mais de dinheiro para investir cara, vai na clássica, vai de Zimov. para muitos a alpe mais bonita do CSGO, e você consegue uma alpe Asimov Battle Scare por cerca de 320 reais, obviamente que não na Steam, inclusive galera é o básico não se compra skin na Steam, comprando na Steam você vai pagar muito mais caro do que realmente é por exemplo, a AWP Zimov Battle Scare na Steam tem uma por 394, todas as outras acima de 400, enquanto na Dash skins, você consegue por 320 reais não só uma, duas, três quatro, várias sempre que você for comprar uma skin compre na Dash, porque a Dash é o único marketplace de skins do Brasil e marketplace é marketplace não é uma loja que vai estar comprando a sua skin pelo Facebook pagando super barato para depois, né para conseguir um lucro vender muito mais caro, não, é marketplace você vai estar comprando skins anunciadas por outras pessoas, enfim, se você não acredita em mim pesquisa e você chegará na mesma conclusão, quer comprar ou me der skins tem que ser na Dash Pior que comprar em outro lugar Só comprando uma Snake Camo por mais de mil reais Essa MP9 Wild Lily não se parece com essa MP9 Rose Iron Óbvio, são skins diferentes com cores diferentes Mas o desenho da skin, a ilustração, é semelhante A diferença é que a Wild Lily custa nove mil reais E a Rose Iron menos de quarenta Cara, como assim? E a rival TR dessa SMG, no caso a Mac 10 Também possui uma skin que não faz muito sentido Por exemplo, Hot Snakes custa quase mil reais Cerca de novecentos e cinquenta Enquanto a Make 10 Hit, você consegue a Factory New por pouco mais de 20 reais. É isso, galera. <risos> Apenas atenção na hora de comprar a sua skin. Eu sei que vocês ficaram curiosos para entender o porquê uma skin tão feia pode ser tão cara. E a grande maioria é por conta da coleção que a skin faz parte. Onde a skin, mesmo que feia, está numa mesma coleção de uma skin extremamente bonita e muito rara, porém de raridade superior. E aí essa skin de raridade inferior acaba servindo de contrato de troca para que você possa checar nessa skin de raridade superior. Vou dar um exemplo. Ninguém gosta da Glock Sinfilife. Ela custa mil reais porque ela faz parte da coleção Saint Mark. E essa Glock serve de contrato de troca para MP9. Wild Lily Que é muito cara Porque serve de contrato de troca Para a K47 Wild Lotus E essa é muito cara Então as skins caras e feias Que eu apresentei no vídeo Bem, elas são caras Por conta disso Por conta da coleção que fazem parte Se você gostou desse vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Vamos deixar um feedback bacana aí Para eu voltar a trazer Com muita frequência Esses vídeos Sobre o mundo das skins E lembrando Que aqui no canal Cachorro é 1337, Todos os dias Dois vídeos novos Então se você curte um conteúdo Da hora e frequente de CSGO Esse é o canal perfeito para você Se inscreva, ative o sininho É Tamo junto, valeu eu, eu vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal Partiu 1, 3, 3, 7,